e esse é um que nós lançamos agora, no fim de dezembro agora vamos às variones aqui essa que eu estou pegando agora é a número 2 essa são a número 2 ela é toda amarelinha, toda latão, toda metal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 Ah, boa tarde a todos. Eu sou Maurício Mococa. Hoje nós vamos fazer um vidinho aqui. O lectorista aqui é o Edson. Hoje é o Edson. Então vamos parar aqui para nós mostrar aqui o. Vamos mostrar aqui o lector. Aqui é o lector. É um daqueles famosos lá que diz que pega 4 metros de fundura vamos achar uma pepita aqui, 4 metros aqui, nós vamos cavar. Né? Fala aí, Ed. O West está. Mais perto do chão aí, Ed. 10 centímetros do chão. Então agora nós vamos andando aí atrás dele aí, que hoje é ele que é o. Que é o detectorista. Perto do chão. Bem. Oh. Oh, Apoio aí, tá morto. Batendo um quanto aí? Oitenta e seis? uma pedrinha aqui, vamos ver se ai, vamos ver o que é isso ué devagarzinho não, não é nada não pegando uma picareta aqui nós já que está aqui numa beirada aqui de cana vamos a um, muito quartos aqui mas estamos aí vendo aí alguma coisinha Espera aí baixa dele Acabou com isso assim ó mais perto Vai que nós acha algum prego aqui na estrada aqui, nós já tira delas. Aí, tá em cima do chão aí, ó. Vou até, vou até mostrar aí o gel lá em cima. Aí, ó. Olha o tamanho do caroço. Pode olhar que ele bateu quanto? 17, 20, 30. não bateu aí? Bom, mas pelo menos nós achamos alguma coisa, né? Já dá para vender no quilo, né? Agora, achar o ouro aqui nesse, nesse, nesse quarto aqui eu acho que tá difícil, hein? Devagarzinho. O que será que tem aí? Agora, Será que tem um ourinho nesse quartzo aqui, nessa pedra? Bom, peraí, deixa eu ver aqui a pedra. Bom, aqui é a gravação, o que que é foda? Eu mão. Passa aí nesse quartzo, vamos ver. Não. É, tem alguma coisa aí, companheiro. Vamos cavar para ver, né? Murim, vamos cavar, né? Agora nós temos que cavar, deixa eu ver como é que eu vou cavar aqui, que mostra cavando aqui. Esse negócio de não é muito comigo, não. Viu? Tem um pessoal que gosta, hein? Vê é. Ó. Uhum. Não, tá aí. Já tá em cima aí. Peraí, tá por aqui. Pera aí. Ué, que será, ainda Tá quase relando nele aqui ó vou passar aqui é um pedacinho de cobre é. e é bom mais um pouco já vou aumentando o quilo né vai devagar com esse tem que devagar né não é passado rápido não. aí nessas beiradas aqui né? se, achar alguma, se achar algum ouro no quarto aqui ó vai ser nessas beiradas e andando um pior é que você sei que segurar o seu lugar para ah, mim né? vai devagarzinho aí nós vai achando o petróleo aqui nós só estamos tá caçando ouro mas o ouro mesmo o Edson aqui tá falando aqui que se não achar pelo menos meio quilo de ouro ouro só de pepita ele não vai embora para casa aqui nós achamos que o quartos quarto meio rosa é um quartozinho meio rosa Vou ver se acha alguma magnetita por aqui viu eu acho que eu achei uma bota passa em cima dessa pedra né? aí fugir parecia que era o um magnetito põe deixa eu ver essa é uma pepita de ouro, não é, mas é, é uma pedra-ferro pedrinha-ferro essas pedra-ferro aí também dá sinal nele também só se discriminar, e se discriminar não dá não aí é <coughs> O formigueiro, sabe que não tem ouro na boca dele não? vai que traz um ourinho pra cima agora eu vou falar uma coisa pra vocês, doutor aqui é bom, hein esse é aquele que vem importado lá, que vem no manual dele lá, 4 metros de fundura então é, vamos ver pro ribo Não sei não, agora acho que é ouro, hein? O barulho mudou, né? Vamos ver aqui. Vem aqui. Ah, já vi. A hora que eu ia dar para aqui, ó. Passa aqui pra você ver. Aqui, aqui ó. É uhum, aí. mais um fazedor de cerco. na hora que eu ia cavucar não deu nem tempo, cavucar já havia mas o é que eu tô afim mesmo é de achar uma pintinha de ouro no quarto tá é difícil o que tá subindo aí devagar, devagar para achar o lugar dele Sim, cima espera aí isso, eu já não vi nada por cima não. Ó. já arrebentou aí a coisa já arrebentou companheiro. bom, vou ver para baixo aqui passa um passa a cascaíra nada Bora dar um buraco. Velho, vem devagarzinho. Parou. Vou falar uma coisa pra vocês: uma pepitinha de ouro é coisa muito pequena. Passa ali acima. Parou lá, parque. Por isso eu não gosto dessas bobinas grandes. muito fraco tá que não tá na pedra não viu? engraçado né tenta lá de novo vamos lá. Só aumentar a sensibilidade dele Mas tem alguma coisa aí? Ah? Peraí, vamos, vamos voltar aqui. Peraí, trai aqui. Será que é essa pedrinha aqui? Opa! Não. de novo? um se aperta aí Não falo não, você passando ele nem... aí, Peraí, aí Veja aí pra para baixo aí Cortar uma pedra aí, com a caramba. No quarto? Que não, nada, nada, nada. não, não, não, não, não, não, você não, pega lugar, você não, não, não, não, não, não, não, Ai, tá batendo aqui sim. Já. Por aí. Por aí. Aqui, ó. bota aqui. Levanta o bobinho. Pedra ferro, uhum. Rapaz, ela bate tão fraquinha essa coisa aqui, ó. Uhum. Ela é uma pedra marrom. Ó. É um basalto vermelho, ó. Vê ó, é um basalto vermelho que é passa agora de levinho parou, não é não. Não é. Não é não. rapaz. Mas como é que uma pedrinha dessa pega, hein? você não passa bem de leve, hein? você não centraliza a bobina aí, tira está rosa porque aí, lá. Ah, bom Cavar, já achei. Já achei aqui, Não trai na coisa aqui, caso para bobina. Aqui, ó. Agora vai dar pra me montar um pouco de andaime, né? Agora, agora vai dar. Agora aí já é. Olha, esse aqui já dá pra descer, cara. aqui já dá pra pregar umas tábuas com ele. Rapaz, mas e o ouro? Cadê o ouro? É? Lagar já, cara, mais perto de chão. Sem relar bobinho, mas sem levantar muito. Sem relar bobinho, sem levantar demais. ainda nessa moita aí dá até alguma coisa aí, ó, batendo. Você tem que olhar aqui, ó, tá vendo? Quando você acha alguma coisa, que coisinha sobra, ó. Bem diferente. batendo ferro aí, vai devagarzinho pra você ver. E peraí um pouquinho, vamos ver. Vou dar uma pedrinha daquela meia sem vergonha. Aí, tira aí, meio Tá aí ainda uma rua. aqui ó o oh, oh, João vai aí ó o caroço da pepita aí ó um pedaço de parafuso aqui do tamanho de um, um jaca mas nós achamos né o importante é achar pediu o pessoal aí que tiver interesse nas variônicas aí, a descrição fica embaixo do vídeo. Lembrando aí que agora que nós estamos saindo para fazer algum vídeo, hoje nós experimentamos vir aqui fazer um vidinho com o detector, nós vamos fazer mais algum vídeo. E.. Logo nós vamos ter uns vídeos melhores aí, uns vídeos bons. Lembrando aí que nós estamos tá aqui na Serrinha do Café o nosso amigo Edson hoje aqui é o diretorista. Agradecer aí todo mundo Pela participação do vídeo E, e até o próximo Puxa, mão tá na frente da câmera Nem vi a mão na frente da câmera Ah, você cavucar com a mão, segurar o celular com o outro É É complicado então o Edson está agradecendo a todo mundo aí que agora que está voltando da série ele tava para a praia então agora... vai ajudar nós a fazer um vídeo aí um bom dia aí o pessoal até o próximo vídeo